Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu gravar mais um vídeo de slime, né, Lu? Exatamente, minha e gente. E hoje a gente vai fazer. Tigresa de... veio aqui <risos> dar uma visita aqui a gente. Oi, Tigresa. Vem fazer slime também? <risos> gente, saiu? Bom, então.